Esta é a introdução de uma sequência de vídeos sobre palavras de Jesus que se encontram no Sermão do Monte, que também é chamado de Sermão da Montanha. E é importante explicar que essa playlist é recomendada para discípulos de Jesus que já se emanciparam das instituições religiosas. Esses estudos vão abordar o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, mas no vídeo de hoje eu vou trazer para você o contexto no qual Jesus apresentou esse sermão e o principal motivo que me levou a gravar esse vídeo é porque Jesus, ao final do Sermão do Monte, se refere à parábola da casa construída sobre a rocha versus a casa construída sobre a areia. E Jesus disse que se você quer ser uma casa construída sobre a rocha, então é necessário ouvir e praticar todas as coisas que Jesus ensinou nesse Sermão do Monte. E é por isso que é importante que a gente conheça esse texto no seu conteúdo, mas também conseguindo aplicá-lo no nosso dia a dia. Então vem comigo para o contexto do Evangelho de Mateus. Nos primeiros capítulos a gente vê uma narrativa a respeito da ascendência de Jesus. A gente vê João Batista apontando para Jesus e batizando Jesus nas águas. Logo quando Jesus sai das águas, então acontece aquele evento em que o Espírito Santo, como uma pomba, desce sobre Jesus, aquilo que representa o batismo no Espírito, e a gente pode considerar que depois da imersão na água e na imersão no Espírito, Jesus também emerge no deserto, que algumas pessoas costumam chamar isso de batismo de fogo. E é no deserto que Jesus vence o diabo permanecendo na Palavra de Deus. Logo depois desse processo que a gente pode entender como sendo uma efetivação ministerial de Jesus, é que então ele passa a anunciar o reino de Deus sobre as cidades de Israel. E enquanto ele anuncia essa boa notícia do reino dos céus, ele também ministra muitas curas e libertações de demônios. A gente também vê relatos no capítulo 4 de Jesus chamando seus discípulos para segui-lo para que, por exemplo, eles deixassem de ser pescadores de peixes, para se tornarem pescadores de homens. E é dentro desse contexto que a gente entra no capítulo 5, em que Jesus ele sobe ao monte, se senta e começa a ensinar os seus discípulos. E antes da gente prosseguir com os próximos estudos, eu queria sugerir para que você se sente aos pés de Jesus. Fique confortável em ouvir tudo aquilo que ele tem a te dizer, para que você possa se tornar um discípulo dele. Antes do próximo vídeo, eu recomendo que você leia os capítulos de Mateus 5, 6 e 7, porque é mais importante que a gente se atente ao que Jesus tem a dizer do que os pecadores têm a interpretar a respeito desse tema. E isso inclui não somente as lideranças das sinagogas religiosas, como também a minha própria interpretação. E aqui você encontra o próximo vídeo e também a playlist contendo todas as outras palavras a respeito do Sermão do Monte. E até a próxima palavra. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!